Olá pessoal, vamos aprender a fazer esse puff? Olha que bonitinho, um puffzinho redondo. Tá? Aqui eu usei a capa de sombrinha, tá? Aqui eu usei um pedaço dessa lona aqui, para tampar aquele furinho que vai aqui na sombrinha, tá? E usei é, forro de, de toldo, que eu trabalho com toldo. E para não jogar fora, eu tô reciclando, porque às vezes sobra pedaço que que não dá para fazer todo, mas dá para aproveitar para alguma coisa. Então eu resolvi fazer esse puff. Ele não é a altura padrão, tá? Ele é um pouco mais baixo. É dá bem para aproveitar a manicure, né? Que dá para aproveitar ou na casa da gente mesmo, tá? Ele não é a altura padrão, mas dá para sentar, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como fazer, tá bom? Então o material que eu vou usar para reciclar para fazer um puff é esse aqui, ó, embalagem de textura, tá? É de papelão, então tem que ser bem feitinho, né? Então, tá, vamos começar então, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover o fundo, tá? O fundo é simples de remover. Você pega uma chave de fenda, né? E depois um alicate. Aí vai tirando todas essas esses grampos aqui, tá? Só cuidado pra não machucar o dedo, então tem que ser com a ferramenta certa, tá? Você enfia por aqui ou por aqui e puxa com alicate, tá bom? Então, pra eu fazer o puff, eu vou precisar de dois desses, tá? Um é pra... Um eu vou deixar... Vou colocar um, esse, um dentro do outro, tá? Porque esse aqui é papelão... Então, é um papelão forte, mas é frágil, né? Sei lá, com peso, né? Então, se quiser colocar três ou dois, eu vou trabalhar só com dois, tá? Mas os dois você tem que arrancar o fundo, cortar no meio. Vou cortar com um arco de serra aqui. Como vocês acharem é melhor, eu prefiro com isso aqui. Corto e encaixo aqui dentro, tá bom? Eu tirei os grampinhos, mas não, não removi o, o fundo ainda não, porque esse outro aqui que eu cortei... Cortei a lateral dele e vou encaixar aqui dentro. Por isso que eu preciso colocar o fundo. Entendeu? Eu cortei esse, coloquei aqui o outro, né? E como ele ficou sobrando por causa do fundo, né? Porque ele ficou maior. Eu vou dar uns cortezinhos aqui. Ou se você quiser remover essa parte aqui também, né? Só que esse material aqui é muito duro de trabalhar. E o que, que eu fiz? Eu fiz eu dei um recortezinho assim e dobrei para poder caber a tampa. Entendeu? Então, eu coloquei essa tampa aqui. Então, depois de cortar, de encaixada aqui dentro, ó. Sobe essa beiradinha aqui, que é o encaixe do fundo, tá? Esse encaixe aqui, ó. Essa aqui, essa, essa daqui de fora tem que entrar aqui dentro, tá? Porque eu vou encapar aqui e depois eu vou colar. Tá vendo como encaixa direitinho? Então, tem que ser assim. Por isso que tem que cortar essa de dentro, tá? Um pouco menor para poder encaixar o fundo, tá? Ela vai ficar assim. Não se preocupe, porque é seguro. Isso aqui é bem, um material bem, bem duro mesmo. Dá pra trabalhar legal. Dá para sentar, beleza? Então, e a fixação da tampa é mais ou menos, ó. É só pra a gente poder trabalhar. Ela não ficar se movimentando. Porque o depois o, o que vai aqui em cima é que vai segurar, porque ele vai ser colado aqui embaixo, tá bom? Então, aqui é só para não ficar correndo a tampa, tá? Então, essa essa caixa aqui tem 87 centímetros, mas eu vou cortar com 93, 92 acho que centímetros, vou cortar. E essa parte aqui é para colar, tá? Nele, nele todo, tá bom? Então, a altura dessa caixa é mais ou menos 29, 30 centímetros. Centímetros e eu vou cortar com 35 que é para poder dobrar para depois colar o fundo aqui. Tá bom, e a lona, gente, a lona eu trabalho com todo. Então, sobra muita, muito pedaço de lona tá novo. Que não dá pra fazer outro todo não dá pra fazer quase nada. Então, eu não gosto de jogar fora. Então, eu, eu comecei a reciclar muitas coisas por causa disso. Algumas vezes eu faço bolsa entendeu então mas vocês podem usar qualquer outro material eu vou fazer agora com a lona mas depois eu vou fazer com outra coisa pra vocês verem também porque é outro material que, que vocês tiverem aí tá bom então depois de pronta de travada a tampa eu fiz uma almofadinha tá com essas espumas que eu tinha aqui ó juntei tudo aqui nesse nessa almofadinha é bom fazer com a espuma própria, né? Mas eu não tenho. Então, eu vou fazer com o que eu tenho. Aí, eu fiz essa almofadinha, tá? Agora, peguei a uma capa de sombrinha que eu tinha. Vou cobrir a almofadinha, tá? E depois travar aqui, tá bom? Então, eu alinhavei esse aqui, ó. Porque ele é redondo, pra ficar tudo igualzinho aqui, né? Alinhavei, puxei. E agora, travei aqui, ó. Nas laterais. Tá? cobrir aqui agora aqui no meio eu vou colocar eu colei, eu vou colar esse aqui ó, na mesma cor que eu vou colocar que eu colei aqui agora com a cola de contato e aqui na lateral olha como é que ficou bonitinho, isso aqui é onde vai sentar né, lógico e aqui eu vou colar a lona, a mesma lona que eu pus aqui, tá bom então agora eu passei cola aqui e aqui na beiradinha, tô esperando secar pra colar, que é a capa da, a capa do nosso puff, tá bom? Vou acabar de colar aqui, então, depois eu vou ver se eu ponho o um acabamento aqui ou não, tá bom? Olha só, depois de colado a lateral, tá? todinho. ó. Eu colei, fiz um pouquinho de cola aqui no fundo, aqui do outro lado, um pouquinho, tá? Não precisa botar isso tudo aqui não, só pra ele poder ficar certinho aqui, ó para na hora que for entrar o fundo, não ficar atropelando. Aí você faz bem fininho aqui, essas sobras aqui não tem problema, não precisa cortar, tá? essa sobra aqui, ó, não precisa cortar nada, tá? É só deixar aqui bem lisinho, aqui, ó, para poder encaixar o fundo. Agora eu vou passar a cola aqui, um pouquinho nas laterais aqui, né? para poder encaixar o fundo. Tá? O fundo é esse aqui, ó. Vou colocar a cola aqui dentro, né? Aqui nas laterais e aqui também. Depois que tiver quase seco, é só encaixar, tá bom? Olha só, passei cola aqui dentro, tá? Da... Do fundo aqui dentro, onde vai encaixar. Passei aqui, ó, na beirada, por dentro, por cima e aqui por fora, ó. Tá vendo? A hora que tiver quase seco, eu encaixo o fundo, tá? Não se esquecer de colocar isso aqui, tá? Esse apoio aqui por dentro, porque... Isso aqui é papelão, é forte, mas mesmo assim eu prefiro prefiro fazer com dois, tá bom? Fica mais seguro, beleza? Olha só, o povo tá terminado. Eu coloquei essa tira aqui, ó, chega perto pra vocês verem, que é usado pra alça de bolsa. O acabamento aqui, ó, se vocês quiserem pedir pra alguém é, grampear novamente, pode também, que ele vai direto aqui no, no papelão. Mas eu, eu acho que não precisa, porque tá bem colado, tá bom? O fundo, né? Aqui em cima, olha como é que ficou bonito o puff. O nosso puff, então... É, por favor, é, se vocês gostaram, dá um joinha aí pra mim, se inscreva no canal, tá bom? Então, entendido? Isso aqui é a capa de sombrinha que eu usei pra combinar com, com o forro aqui, tá bom? E olha só, ficou bem legal, né? Tá bom? Então curta o nosso vídeo aí, beleza? Ó meu dedo cheio de cola. <risos> Tchau!